Viva Irmãs e Irmãos na Fé Estive a ver pela primeira vez todos os sons de piano que estão neste teclado e encontrei um som de piano bem mais sereno para gospel que é o Warm, warm grande Piano Portanto, Eu estive a trabalhar primeiro com o German grande Piano e agora temos o Warm grande Piano Já fiz um meu, vamos ver o, o do teclado. Vamos comparar com o grande piano, o German Grand Piano 1, que é o deles também. Podemos ver que este grande piano, o German grande piano, é mais um som mais estridente, mais alto, mais tipo quase um cravo, parece quase um cravo, e este, portanto reparem, vamos ver, este é doce, por isso a palavra warm, warm em inglês, em português é quente ou morno, portanto mais mais acolhedor. Agora vamos ver o som que eu fiz a partir deste. Reparem que tem tem o prolongar que está muito interessante. É um som que eu gosto muito. Enquanto que o outro acaba logo o som. Acabou logo. Né? Assim que eu tiro o dedo acaba. Este que eu, que eu criei. Reparem. Fica. Prolonga. Isto é o que eu pretendo. E ainda não está com o sustain. Se tiver o sustain ainda fica mais. tirar o sustain e pronto eu agora vou começar a tocar com este piano, um piano bem mais interessante, muito melhor, vamos mostrar só como é que está, o que é que eu fiz. Portanto, pus o release no máximo, o decay no máximo, estes aqui em baixo não mexi, o ressonância aumentei, estava em 64, passei para 80, o cutoff passei também para 80 e o ataque deixei-o estar como estava. Portanto são estes dois, essencialmente estes dois que dão aquele efeito prolongado. Vamos ver como é que está. Os parâmetros deles, aqui está. Os parâmetros é todos 64, 64, 64, 64, 103 e 64, 00. Portanto alterei este, estes também alterei, aumentei um bocadinho mais. E pronto, é tudo. Está bastante interessante este som. Sempre aqui a autorizar. Muito interessante. Paz serena da presença do Senhor seja com todos. E aqui está o warm grande piano. Já trabalhado por mim que vai ser o que eu vou usar agora nos, nas melodias para o Worship Gospel que eu vou fazer a seguir.